Olá, é sempre um prazer grande estarmos aqui no nosso canal, mais uma vez, para podermos frutar de algumas das coisas que temos vindo a desenvolver e hoje eu trago para vocês um projeto que acabei de desenvolver essa semana e esse projeto é extraordinariamente esse. Observem como ele fica. Na essência, estamos a falar de um projeto comercial. É uma loja, efetivamente. Foi projetada para um cliente nesta semana mesmo. Acabamos de fechar o projeto todo. Usamos aqui um padrão para dar um vislumbre à fachada. E eu espero que você também goste do vídeo porque nós ficamos tremendamente satisfeitos com o resultado. Esperamos que você também goste como ficou o nosso projeto. Esse é o trabalho que estamos vindo a desenvolver aqui dentro. Sempre quando fechamos um projeto e o cliente se sente se satisfeito com todo o trabalho, é sempre um grande regozijo para nós, desafiados para realizarmos mais projetos de forma extraordinária, para juntos então alavancarmos essa angola com ideias tremendamente incríveis. Aquele abraço, inscreva-se já aqui no canal bem abaixo, deixe o teu comentário, o que é que você achou? deste vídeo, dessa animação e das imagens todas de como ficar. E não esqueça de compartilhar este vídeo com muitas outras pessoas. Aquele abraço grande, Adriano Pascoal. Bye!